A Faculdade de Tecnologia Rubens Lara é uma instituição pública de ensino superior de tecnologia. A faculdade oferece cinco cursos, sendo Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Gestão Empresarial, Gestão Portuária, Logística e Sistemas para a Internet. Está localizada na cidade de Santos e desde 2019 na Avenida Senador Feijó, 350 Vila Matias, acesso facilitado ao prédio com rampas e local para embarque e desembarque de portadores de necessidades especiais. Após todas as reformas, a faculdade conta com uma estrutura ideal para um excelente desenvolvimento dos alunos, salas de aula amplas com no máximo 40 alunos por turma. Laboratório de informática, onde os alunos podem pôr em prática os conhecimentos adquiridos em sala de aula. Um auditório novo e equipado para receber eventos e palestras. Diversas estações para higienização das mãos espalhadas pelo campus. Biblioteca equipada com livros, artigos, revistas, CDs e DVDs. Uma secretaria para atender as demandas dos alunos uma cantina e um refeitório equipados com micro-ondas. Acessibilidade em todos os ambientes. Venha estudar na FATEC, avaliada pelo MEC e pelo Conselho Estadual de Educação.